Era um cara visionário também, né? Começou do zero e monta aquele parque lá em Penha. Ele dizia assim pra mim, Luci Luciano, o mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Então, se todo mundo seguir a manada, todo mundo fazer igual não vai mudar o mundo, precisa desses loucos para fazer estátua, pra fazer isso pra fazer programa, pra... e testar se não deu certo, volta atrás, faz de novo faz de novo, certo. não é isso? então eu, eu, eu acredito nisso e depois da, da Casa Branca foi um sucesso, aí uma criança me encontrou no estacionamento, num sábado eu tava trabalhando e, e disse assim, Luciano tu tens a Casa Branca aqui? que tal tu botar a estátua da Liberdade na frente? eu disse, puta que sacada Vou fazer a estátua Pô, tem que arranjar o cara para fazer a estátua. Não, eu queria, ser, eu queria ver a cara do primeiro projetista que você falou: Ó, oh, cara, eu tenho um projeto aqui para você. É, a Estátua da Liberdade. Aí o cara dele falou: aqui, quanto que custa uma Estátua da Liberdade? velho? É, é um Hoje puta... em torno de um milhão e meio. Eu fiz, nós fizemos uma Estátua da Liberdade em Barra Velha. Ela tem 57 metros de altura. Tem elevador panorâmico, que você ah, leva é você lá em cima. Legal. E de lá de cima você vê o mar de Santa Catarina. Quando você vem de Curitiba, o primeiro mar que você vê é o de Barra Velha, onde está o nosso centro de distribuição. Uhum. E lá a gente fez uma estátua de 57. Aquela deve ter custado um milhão de dólar. Caralho! É, aquela é de f... é, é ferro, cimento, né? É para Ela... montar o elevador. Deve ter umas e 300 tá. toneladas. É a maior do Brasil É, é a maior do depois, Brasil Depois é, é a estada da Avan E depois vem o Cristo Redentor Com 38 metros de altura Pra você ter ideia É 20 metros mais alta Caralho é. Caralho é. É. Que é e aí, tira, né Que Legal ah? <risos> é. E aí quando o cara Quando, quando disse Eu vou fazer a estada da liberdade A maioria disse Mas vai ser cafona É brega Eu disse Mas vai chamar atenção ah, mas chama. Mas chama atenção. Chama. Ué, teve lá o Daciolo lá falando que não podia da, ter... O Daciolo. Porra, ah, e teve um tá cara, um, de, um esquerdista ah, que não é botou verdade. fogo, uma. Botou, botou fogo? Botou fogo. Dá pra botar fogo? Não, mas o cara foi lá, botou lá em São Carlos, né? E depois a gente já botou... Mas assim, pessoas que não acreditam na liberdade de expressão, pessoas que não gostam da gente, de vez de discutir ideias, toca fogo. É. Parte para violência. Né? Para violência, né? Como Mas... é que foi a tua reação quando tu viu o Daciolo lá na. O Daciolo, depois eu falei com ele por telefone, né? Ele. Você é da sucursal? Ah, não. <risos> URSAL. URSAL. Ursal. Ursal. Não, não, o Daciolo ia para Brasília, eu acho que ele era deputado, né? E ele voltava, pra, talvez, para a cidade. Ele passava na frente de uma estrada da liberdade que nós temos em Valparaíso. E alguém falou alguma coisa para ele. É, na época não sei que ele qual era o assunto que ele da Estado da Liberdade que ia tomar conta do Brasil é, ele dos Estados Unidos, não me conhecia também programa, né pá. e aí falou e tal mas depois eu liguei para ele é, a gente ficou até de se encontrar mas nunca encontrei pessoalmente né mas ele não é doido não ah não é doido não é doido não, não é mas é marqueteiro né é, ah, não, não, é, não, é, é marqueteiro certeza, com certeza é. mas que foi cara ouvindo aquele vídeo ali a minha sensação era de Caralho, esse cara... Que isso, cara. É. cara é um eu candidato... achava muito engraçado. Ah, eu adorava. O o primeiros... da, é, eu, eu também gostava dele. Eu Mas, gostava pô, dele. me conta um pouco mais sobre a primeira loja. O que, que você vendia exatamente nela? É, Nós montamos a primeira loja e nós vendíamos tecido. Em metro. Tecido. Ah. Tecido em metro. Tecido. Como eu era vendedor de tecido. Né? Aí eu montei a loja de tecido. E aí Brusque se tornou um polo de confecção. Ainda é hoje. Hoje Santa Catarina é o maior... Paulo Texto do Brasil. Passou São Paulo. O maior produtor texto do Brasil é Santa Catarina. Ah. E nós, lá na época em 86, montei um atacado